De boa, sossegadinha. Cabecinha dela aí. Esse Bonitinha, viu? Mas ela não, não vai me dar chance de me aproximar mais. Se ela desce, eu me aproximava. Olha lá, agora por causa do, do caminhão, ó. Tá passando aqui, ela vai descer, ó. pensando, olhando pra cima. Ele tá atrás de cobra, porque aqui sempre tem cobra. Agora tá andando devagarzinho. Quer dizer que ela não tá correndo com medo de mim, né? Se ela tá andando ali de boa, porque ela não tá com medo. Tem umas que disparam, não aqui quem consiga nem gravar. Tem um gavião ali no alto, mas ela está olhando, ela não tem medo dele, portanto, não é predador dela, não. Olha lá. E achou alguma coisa lá. Não achou nada. Pessoal, a Madalena falou que acha que é batata. E pode ser que seja mesmo, né? Essa é a, a é plantação batata. que eu falei. A Madalena falou que é batata. Então tá bom. Se ela falou, tá falado. Ela sabe nada, ela não sabe nem que dia é hoje. Ô, oh, mozezinho, lembrei doce agora, moço. Vou ter que fazer a gravação bem devagar, é isso? Olha que lugar bonito. Pessoal, sabe quem é que eu me lembrei agora, fazendo essa gravação aqui? Me lembrei do Wagner Sansão. Entre aí no canal do Wagner Sansão, por favor. Se inscrevam, que ele faz muito isso aqui, ó, que eu tô fazendo. Olha só uma capelinha. Ele grava, conforme ele vai andando, para lá e para cá, ele vai gravando as fazendas. Eu quero gravar agora essa belíssima árvore aqui, ó. Centenária, com certeza Às vezes eu erro, viu? Eu falo que é centenária, mas vai ver, não é não Mas olha que coisa mais linda essa árvore Olha o tronco disso artista, Gente, que coisa mais linda, como sempre eu falo E olha a visão Olha a visão Fazenda antiga, bonita Há pessoas lá, porque eu tô vendo movimento daqui Tem um carrinho na garagem muito bonito, né? E lá no alto um capão de mato ainda aparentemente intocado. Estamos indo então na casa do nosso querido amigo Adélio e eu estou mostrando para vocês algumas coisas aqui no caminho. Araucárias tá vendo? E vamos continuar o nosso Aí esse, esse o filão do Tô senhor, ó. O Dona Lourdes. Estou entregando para o senhor. Dona Lourdes, que belezinha, o produto que ele fez. Para a senhora, com o maior carinho, com o maior capricho. Agora nós vamos dar continuação para ele chegar na tua mão. Muito obrigado, Adélio. Boa. E eu que agradeço. Fico feliz porque o nosso estamos usando direto na Dona Lourdes. O da, o da senhora, com toda certeza. E outra coisa, hein, ó. Dentro de Santo André, não tem outro igual esse. É só esse, ó. Não tem o um segundo. Eu tenho o primeiro Olha o tá peru bom? lá no fundo É Ah, tem um peru ali Agora eu vou guardar aqui <risos> E vou é. mostrar aqui o que nós trouxemos pro... Qual o nome do menininho mesmo? Ariel O Ariel botar aqui na sombra Que não pode ficar Olha lá viola. o peru <risos> <risos> Agora se eu vou passar pra você. você Vai ver o que eu trouxe pra ir Ah, eu vou gostar <risos> Eu tenho certeza Eu já que venho correndo Tem um negócio assim de... Ô, Gils, tô entregando aqui o presente que você me ajudou a conseguir pro, pro menininho, pro Eriel. É isso aí, tá, as pecinhas. Tá pegando só uma parte, viu? Tá pegando só uma parte. A outra parte eu vou tirar agora. Aqui tá o prato. Uh, eu não imagino o que é. Você imagina? Olha lá. Ah, uh, ah isso, vai Olha barulho, viu? Eu não sei se você vai gostar muito do barulho que ela Não. Ajuda lá, é. Yasmin. Pega lá, Yasmin. Põe lá então, no, você no chão vai ver, lá. É só as baquetas que a baqueta não tem. As baquetas faltou. Essa aí eu faço barulho da baqueta, eu faço madeira de madeira. Porque... Isso. <risos> Ninguém melhor pra ele, do, pra fazer isso, do que o avô aí, ó, que já tá mexendo com madeira. Acabou não. Mais um. Gente, ele vai andar. Ele vai gostar. Ele vai amar. Demais. E aqui está a última Olha. parte. É os pezinhos isso aí, né? É. Ô, Ariel, tem alguém aí com um pezinho pequeno? Ariel, não. Desculpa. Tem alguém com o um pezinho pequeno? Hum, tem. Tá Olha o tamanho. Hum, serve. <risos> aí não, né? tudo pior. É tudo periudinho. Serve passando, ué. Cabe os ah, dois pés ah, tá num só. Só os dois juntos assim, né? Meu é <risos> 34. Agora tem que três, montar ele. Bom, tem um segredinho aí. Meu Deus, que calor Eita, é isso? Não é Gente do céu Olha lá, ó Vai chegando, ó Olha lá, ele lá, em cima <risos> Bem vem, vem vindo ele, gente Vem, vem cá, tem um presente aí pra você aqui, o barulho, ó Lembra do... Aquele vídeo, nós com o violão, né? É Nossa. O pessoal viu já Aí um rapaz tinha um guardado lá e falou, ô, filho, deixa eu falar pro senhor, tem se é uma coisinha boa aqui, o senhor vai me fazer um favor de presentear, quem o senhor achar que deve presentear. Quando eu vi, eu falei, é, já sei, o senhor está bem longe daqui. Filho. Aí vai para bem longe, é aquele menininho lá. Não, é, é. Lá de é. Minas. É. Aí, Ariel, trouxe um presente, primeiro você fala benção primeiro. Benção. É. Deus abençoe. Abra... É. Cadê um abraço? Deus que abençoe. Você tá bom? Tô. Cheiroso. Vamos ali que você ganhou olha, um presente ali, ó. Olha que, ali, que olha, você ganhou. Eu vou fazer barulho, ó. Olha lá que você ganhou de presente. Olha aí. É a bateria. É, é, é bateria. É... É, aí eu vou fazer uh, os pauzinhos para você bater. É. Faz faz você. Faz, só não tem os pauzinhos, é vovô não, faz para você. Vovô faz. Só não tem os pauzinhos, mas o vovô faz. Olha lá pra você ver. O que, que você fala, ele daí? Quê? O que? O que você fala, ele do, do presente? Não vai falar obrigado, ele? Fala obrigado. Fala assim, obrigado, Gilson. Fala ah, então. Obrigado, Gilson. Porque foi o Gilson, amigo do meu, né? um amigo da, da minha esposa que a presenteou família. você. Fala é. Deus que abençoe. Deus Ele que abençoe. Falou, E aí, Gilson, já recebeu Deus abençoe do menininho lá. Agora nós vamos pegar e vamos montar ela, porque ela tem um segredinho, vou ajudar a montar, para você depois não deixar ninguém dormir. Meu Deus do céu, até vem, né? <risos> é Vai vendo, né? Mas vai ter hora certa de você tocar, né? Não, tá indo. fazer parte. Vai fazer bastante barulho? Até de noite, para ninguém dormir. para ninguém dormir. para ninguém dormir. É? É, garoto, hein? Vai fazendo barulho, trabalhando na minha casa. Você tem tá casa? Tenho. Verdade? O que você tá fazendo na sua casa? Agora, hoje eu tô catando massa. Tá catando mato? Tô... Não, massa? Ah, é. catando massa. Sim, é massa. Ah, você agora é pedreiro. Uhum. Massa, massa de chapisco. Massa de chapisco? Você tá chapiscando a parede também lá com o vovô? Não? Não. não. Só tá ajudando de servente? Olha o sapatão. Olha é, o sapatão dele que chique, ó. Tô até vendo como é que você tá trabalhando lá em cima, viu? Eu tô trabalhando de sapatão para não arrastar meu pé. Tá certo, tem que cuidar do pé, sim. Vamos lá então montar essa, essa, essa bateria? Eu, eu vou montar os pauzinhos. Isso, depois o vovô faz esse pauzinho. Eu faço pra você, vai montar ali ó, tá bom? Você tá vê? bom? Não, vovô, vou montar esse pauzinho, eu vou descascando ele com a minha foquinha um serrinho. Ah, beleza, depois você ajuda então. Então tá bom. <risos> Quem tá vindo aqui, gente, ó. ó. Ó. quem tá vindo aqui. Aquela cabra que dá um leite delicioso para todos nós aqui, ó. Tá um solzão, hein, nega? Quer você tá pedindo água, né? Ei, daqui já saiu muito leite, ó. o Ô meu, vem cá, Mel, vem. Ele está sentindo o cheiro de alguma coisa de comer lá. É, é isso. Hum, tá Quando você conseguiu o peru e a perua? Eu comprei lá do peixe. Ou é só o peru? Não, é, é três peruas e um peru marco. Esse aqui é o grandeiro. Eu estou deixando ele fechado. Porque esse lago ali é solto, hein? Ele é brabinho. É, isso aí já percebi já. Ganso é... Ganso, quando resolve, pegar um camarada para correr atrás. É, ele de jogar aqui. Fica esponjando, ó. <risos> oh, os gigantes meus aqui, esqueci, só. Engraçado, a perua se dá bem com o galo lá, tá. ó. É, dois, índios, Olha o tamanho disso aqui. Olha o medo de Arthur. Bonitão, hein? Aqui pra você ver, esse aqui é frango novo. Eu comprei esses dias atrás, ó. Aí é jogando também. Aí, ver, ó, esporinho novinho. Olha o tamanho. Nem tem espora ainda, né? Vi. Aquele outro vai mais ver aqui, ó. Olha o tamanho desse. É 5kg. É 5kg, sai. E esse agora que tá começando a... Cantar. Cantar. Eu vejo que não está ainda afinado, né? É, desafinado tudo. Tanto é que ele não tem nem espora ainda, hein? Agora aqui eu tenho um índio brigador por baixo. Aqui tem um fechado na caixa. Se eu sortar tudo, vira um rolo desgramado. Olha lá, ó. com o outro? Mas ficou o índio gigante, meu. Ah, Lá, Aqui é nada que não ia matar. Aquele que três tá quilos, né? É uma Tem que tratar dele, pôr água pra ele e... e comida mesmo. Mas tá muito sol é, tá onde né, ele tá, viu Adélio? É, Tá, muito sol. daqui. Né? daí quem que bateu nele? Os índios gigantes, ah, os índios brigador aí. Mostrou a pinha dele. Chegou, chegou a quebrar? Não, não. Chegou a quebrar não. Aí, ó. Ah! ah ele andando, andando. Ele deve ter quebrado sim, hein? Ah, é certeza que mostrou em cima, né? Mostrou em cima. E olha, olha o tamanho do frango pra ver. Olha. É, você vê que ele é grande, né? Ele é grande. Olha a grossura da, da, da pata dele, da, da canela dele. Então? ver que, que rodada de ovo lá, aqui. Né, Ô, oh, coisa é. boa. Chocante. Olha. É ovo, hein? Aqui tem outro chocando com 10 ovos da perua. Ah, com 10 ovos de perua, né, ó. Que eu pus pra chocar. Ah, é lá? É, 10 volt da perua. E a perua tá com três peruzinhos ali também. Tirou só três. É difícil criar, ô o... vocês. É, é, não é fácil mesmo? Isso. Tudo tem segredo, né? O peru é difícil criar. Tudo tem segredo. Vamos lá, eu vou mostrar a peruzinha. perua com três peruzinhos também. Três... Mais uma lá. Vai fazer foto não? Tem outro índio fechado lá, se não desce. Ah, lá embaixo? Ele vai ter que matar ele. É outro brigador também. Isso pra Esse aí também é? Aqui é a peruca, o treinadorzinho. É mesmo, aqui vem em cima. Verdade. Quantos, quantos ovos você colocou? É, tava com nove, só que a graia bebeu seis, tirou só três. A graia, quando ela vem, ela vem sem ah, dó mesmo, né? Destrói tudo. É uma beleza, né? E matar não adianta. Não adianta nada. Tem que se alimentar também, né? É. Tá ah. Anda bem, né, Madalena? Olha aqui, Gabi, que beijinho que tá! Estumada. Oh. Tá meio com um calor desse, né? Oh. Você vai dar uma volta, Gabi? Aonde? Oh. Ah? Oh. <risos> oh. Aí, você fez foto dela? Para aí. Vem, dá ela aí. Ai, que coisa linda. Você vai andar de, de, de cavalo, é? Cavalo. Vai andar de cavalo, moça bonita. Ô oh, meu pai, que coisa, lava ela. Aí pega amor na, na, na, no bichinho, né, Madrinha? Vai, querer... tá sempre andando. Vai, ela não E lá vai ela. Tá aí, Não. Não. Aí não tem medo, né, Ben? Olha lá, pegando Você tá segurando na rédea, linda? Vai levar sozinha, vai. É. Fazendo casamento. Casamento faz assim, ó. Acompanha assim, ó. Aí! Ô Gabi! Ô Gabi! Aí serve ali, ó. Onde ali, ó? você vai fazer? Cadê? Ó, o rato lá. Junta a rede certinha pra ela agora? Deixa eu ver aqui. tá ah. Como você conseguiu? O rato já tá dentro do de latão e eu fui o gato dentro do de latão. Olha é bem, ó. Cadê? Cadê a marca fotográfica? Pega ela pra mim, bem, a marca. Onde você colocou? Tá lá é dentro. Coisa mais linda. Vai pegando Vai pegando amor pelo, pelo cavalo, por ego e tudo mais, né? Por capo, por galo, por tudo. Isso aí tudo leva. Olha lá puxando. Tô falando o que você tá fazendo aí, menina? O que tá está fazendo aí, minha linda? Olhou para mim, você viu? Ó. Oh, sabia? Bem, joga gente olha para você eu. andar mais rápido. Mais rápido, ah. passa bem rápido. Cuidado, hein? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ela vai cair. Não, vai cair nada. Linda! Ela vai ter que sair de lá. Será que ela consegue sair rapidinho de lá? Peixinho, né, velho? Pode ir Ah, tá enrolado na perninha dela. Não tá bravo, não. Aí você cai, não cai, Yasmin? Desse você jeito que você. Você não aí? tá alcançando no estribo, Yasmin. É perigoso você perdeu o equilíbrio e cair. Não, ela tá sentada em cima, no, no bico. Então, você, não tá, na você frente, não tá alcançando aí. no estribo aí, ó. Assim? Se você precisa pisar no estribo, se você não pisar no estribo. Falei que o estribo tá grande pra É, então. Arruma o um estribo lá para ela. Daí ela, ela apoia, né? Porque se não apoiar, ela vem e ela puxa a menina junto. Encaixa, e baixo, não sei muito normal, né? Encaixa sempre embaixo. Pode encaixar, você consegue encaixar? E tira o braço da frente da Gabriela. Aí. corda. Pode... Ela, ela quer ela segurar, ela Não quer que o outro segure. Ela quer ela segurar? Peraí. Você cair? Ó. Uma vez descacetada? Tá. É, mas dá uma, uma vez. Segura aí, vizca segura. Eu Não, você eu lá é de pé lá, eu pego uma bombinha. Pego uma bombinha. <risos> deixa ela segurar, deixa. Aí. Só, só deixa ela segurar. Chama ela, bem, chama. É. Gabi. Gabi. Ô, Gabi. Oh, Gabi, aqui, ó. Oh, Gabi, aqui, ó. Oh, um aí põe ela lá no Gabi. Isso, cavalo. Toca, cavalo, pra andar. Toca, faz assim, ó. Toca. Toca, cavalo. Toca, cavalo. Não. Toca? Não. Bate os pezinhos no cavalo pra andar, vai. Não bate no cavalo pra andar. Aê! Bate. Vai, que esse toquinho aí ele vai achar que tá fazendo carinho nele. Vai, Gabi, vai com força pra ele andar. Aí vai, bate com força. Vai, toca sim. Toca, vai, toca. vai. Ai, que bonitinha. Segura a rede e toca o cavalo, Gabriel. Segura a rede e toca o cavalo. Vai, Yasmin, anda um pouquinho com ela, Yasmin. Anda um, um pouquinho cavalo, com ela. Bem devagarzinho. Segura, Yasmin cavalo segura ela aí vai tocar o cavalo para você andar segura não, não, não, não. segura o segura mão. Ela. segura o mão nela não, não, não. e ela gosta ela né? <risos> <risos> que lindo vai que vai tá bom tá bom pode vira vira o jogalinho vira ele segura ela É, ah, onde ela tá segura lá, Madalena? Ah. Onde ela segurou é lá? Por que ela é boba. Segurou ali, porque ali sabe que ela pode se equilibrar, né? Ei! É. ele descer. Olha ele ali, ali, descendo. Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Eu assim que eu tem a tudo aqui, cara. já pensei que não é da nossa escadinha? É, é, é verdade. Vai. Ah. Ei. Ué, mas não desce a escada ao contrário, não? É assim, é? <risos> é, Riel? Assim é mais seguro, né, assim. Se assim não desce... Do, do jeito certo não? Você desce sentado nos degraus, é? Uhum. Então desce. Eu nunca caí. Então desce. Vila, é mais ah, prudente que você, viu? <risos> Eita lereta. Mãe, tá bem pegadada. E as vezes é que eu, que eu sou um pamonha, não ah. sou um ah. pamonha não. Você Uou. não é pamonha não? Não. A turma tá achando que você oh. é pamonha. Oh. Não é não, né? Oh. Olha, ah, chamando! Ele é Léo, Que bonitinho. Lela. Ah, eu perdi aquela lá. <risos> Opa, agora é monta o vídeo aqui. Oi, que punhado! Dia, voz Olha papai, aqui, Adélio. Que gracinha! Quer, E Já bem sorridente, né, Ben? Esse, é. esse já é mais sorridente. Olha lá, Madalena, como é que ela é mais sorridente. Ó. <risos> Olha lá! Ó. Quer, é Obrigado. Quer? Não, não. Quer? O que é isso? Davi. Eu queria descer aqui. Davi. Ei, Davi. Fizeram. Davi. O, fizeram. Davi. o. Davi. o olha lá, olha lá. Fizeram <risos> o boné maior do que a sua cabeça? Davi! Davi! Davi. Que bonitinho. Olha lá o que ele gosta. <risos> olha o sorrisão lindo dele. Olha. Nossa, de que bom. Isso aí pro cara tá trabalhando umas canas, cortando cana pra cavalo em uma hora dessa, hein? Tira da boca. Tira da boca. Devagarinho, cara. Ah, Vai! Fica tá puxando a rede, meu Nossa, bem? vai. rapaz. Rede, viu? segura. Aí. Sai daí, Zé. Sai daí, Zé, Não vai pular a Puxa a rede pra lá, vai. Puxa a rede, vai. Aí. Vai chegar lá dentro, você vira a rede de novo. Puxa a rede. Puxa a rede. Puxa, a rede. Puxa uma, uma rede só, vai. Isso. Agora, Red! É, o futuro. O homem que chama os cavalos, Ariel? Chama o ceguinho! Ceguinho? Ceguinho! Ele é ceguinho mesmo, por isso que ele não tá conseguindo ir para frente, é? Tá bom! Vira, vira! Por que deram é o nome pelo ele, ceguinho, se ele não é cego? Ele é. os olhos né? Ah, tem uns olhos. Um só? Ah, um o um outro. Ah, agora você falou que eu vi. Ai, tadinho! E eu brinquei com vocês, você vê como é que a gente tá tão desacostumado com as coisas que o tempo todo que estou tô vendo lá, não tô percebendo. O que aconteceu, será? Você sabe? Ah, certo, foi pasta, está furoso, aí. na água, uma ponte, pulou. Você tinha visto, Pedro? Não. Não tinha visto, eu não falo assim, não tinha visto. Não, aí você ia falar pra mim assim, não, o defeito tá na vista. É, eu, eu, eu, ia, comprar eu, eu ia comprar ele, ele, eu, ia comprar ele, ele eu, eu comprar ele não... e não ia perceber. De... Olha lá a né? É, furou Tadinho. mesmo. Tadinho. Ah, furado já, Bateu um carro ali da Cuião, fez serviço. Só que é a mesma né? coisa, oh, César. Você enxerga a mesma coisa no é. voo só Vendeu um cavalo pro cigano, o cigano comprou um cavalo e não viu, o deitei da besta. Aí foi aonde que? Aí voltou no carro pra botar com deitei da besta. Que sorte senhor, quente? Cães das partes, isso? Pois é. Mas tá muito alto agora. Ah, é, é só pra cá isso. Ó, vamos ver, gente. Dizer que vai andar. Vamos ver. Não anda. E... Ah. ah. vendo que não a mais cavalo, se soltar a rede dele, se falar cheio, ele bate. Eu vou desligar. Tá curto aí? Tá curto esse aqui, ó. Tô vendo que tá. Nossa, agora não acompanho Por não. Pula a rede. Nossa, <risos> sem cair. Só Como que é? tá, tá curto aqui desse lado. É, aqui tá você... curto, ó, Tem que ser aqui embaixo. É. Mas tá bom. Madalena achou que eu não ia andar, mas já andei. Ah, uma das coisas que eu botei aqui. Se Deus quiser. Isso aqui. Aí, aqui, ó. aqui tem três. Aqui é Tá, então vou o motor. Não, mas vou filmar já, para não perder a chance. Depois nós filmo outra vez. Aqui ele plantou abóbora, gente. Qual que é a qualidade dela? Abóbora italiana. Ele plantou esse pedacinho aqui de abóbora italiana. É de arvinho. Ah, se Deus quiser, eu vou filmar ela produzindo também. Esse cidadão aqui, meu amigo, que plantou. O dono da terra é ele. Sim. Então, e eu sei, Yasmin. Oi? Depois você leva ele para beber água. Aham. Uhum. Tá Olha, gente, fiquei tão, tão, tão triste. Ele perdeu aquele olho ali, ó. Ah, mas ficou bem no rumo do pau. E mais para cá? E mais para cá? Dá um resíno dele para mim. Bem pouquinho, Yasmin. Tá por... Ah, você está abrindo a não, porteira? Tá ah, estou fechando a porteira. Olha lá, ele perdeu aquele olho, gente, ó. De ação, ó. Eles não sabem como. Talvez ele estava... Sei lá. Eles acham que estava comendo e... Furou sem querer. Olha, gente. Só que eu preciso plantar uma abóbora para baixo, para tratar a berigela. Ah, é? é. Essa, essa terra aqui, ó. É. Onde nós estamos... Aqui, ó, Uma abóborazinha aqui, Madalena. Hum. Olha lá. Aí ó, tem lá. Essa aí, eu esqueço o nome dela, gente. Que coisa. Eu vi sem querer. Não? E está na hora eu, de pegar eu, ela. Eu se você deixar... viu, viu, eu não tinha visto essa abóbora aí. É, porque se bobear, vai perder ela. Até eu vou tirar sem medo dele, é boba gostosa esse aí. Aqui, pessoal, também já tá tudo preparadinho, ó. Só precisa de chuva, né? É, só, só de chuva. Olha lá, embaixo tem um motorzinho lá, ó. A represa lá. A represinha. É até ali na marcação, tá plantada a abóbora? Ali a represinha é, tem um motorzinho lá. lá né? ah. Aí se não chover... Aí vai ter que aguar de tudo de no de motor. Subir pela, pelos canos aqui e molhar. Ô oh, gente, Deus precisa mandar água pra nós, meu pai. Essa aí não é do, do Eduardo, meu sobrinho. É do, do Eduardo? É. Qual foi o trabalhador que esqueceu essa garrafa aqui? Foi <risos> eu quebrei a garrafa, eu vi no chão. Quebrou o vidro dela? Quebrou só o vidro. Mas deve ser comprar outro. Mas se, se comprar a garrafa e eu aqui comprar o vidro. Antigamente valia a pena, antigamente compensava, hoje está mais complicado. essa cana de arado, um homem mexe com tarde, diz que essa planta de corte, forte. Essa cana? É. Dá quatro cortes? É, o corta é essa e a saia brota e põe cortar de novo. Aí brota atrás, do corta, brota de novo. É. Esse aqui é um pé de goiaba. É, nessa época.. De fruta que todo mundo quer, né? É. Aí, ó, a planta de abró vai até lá na frente. Na vai, vai tá até lá embaixo. Né? Os aspersores ali, ó. Preparado para receber água lá de baixo. Ah, mas seria bom que não usasse aquelas aspersores, não. Seria bom que Deus mandasse chuva, né? Ah, não tem tá igual a chuva, né? Não tem, de jeito nenhum. Regação, joga para que um galho, mãe. É, Ei, Madalena, você passou debaixo aqui e não percebeu, ó. É de peixe. Ó. ó, o pessegueiro dele que bonito. O pessegueiro tá feio, na parte trata. Ah, bem, já tá no ponto de comer os frutos já, ó. É, ó, já caiu Tá maduro? dá pra comer já, ó. Mas tem bicho. Tem, né? Tem o quê? Do chão tem, né? Tanto faz na erva do chão, tem os aí ó não tem tem frutos lá deve ter no chão não é bom pegar não vou pegar no pé Aí, ó. Aí. Tem bicho, não tem? Tem. Deixa eu ver. Mostra aqui pra mim. Uma tem, tem bastante, ó. É. Não pode pegar isso aqui, ó. É, cuidado para não quebrar o galho. Isso aí não tá bom mais. Isso aí eu passarinho comeu comião de certo. É. Ué, se o passarinho meu tá, tá bom. O passarinho comeu o melhor que tem esse. É que ele gosta de lagartinha também, né? Hum. Não tá, né? Tem bichinho. Hum, hum, hum. Tá doce? Uhum. Deixa eu comer um então. Dar o... É melhor pegar um outro ali em cima. <risos> ó pessoal, tem alguém ali tá só nos olhando, ó. Olha lá, não está conhecendo não, olha, olha lá, não está conhecendo nós não. O tá bom? Tá lembrado de mim? Não, senhor. Tá lembrado de mim? Não tá estou lembrado. Tá não? Pessoal, o papai dele aqui, ó. Fez esse maço, eu conheço como maço, mas aqui é eles falam de maio. Que é de madeira, como vocês podem ver, é para acunhar. Inchada, enxadão, que você bate no judia da cunha. E parte lenha também. Parte lenha é quando a lenha também é mais leve, né? É. Quando a lenha é muito pesadona tem que ser marreta. Vai bate na cunha? Olha que capricho. É, bate na cunha. Olha que capricho que o pai dele fez, ó. Atravessou de um lado no outro e não é pesado, ó. Ó. Esse pelo menos eu consegui gravar, né? Isso é muito bom. Nós estamos aqui na casa do qual nome dele que eu esqueci agora? Zeca. Eu sou Zequinha. Isso aqui chama-se picador de lenha, tá vendo? Aqui, ó, a madeira, né? A madeira era aqui, certo? É, põe. Aí vai batendo a lenha aqui, o machado vai errando E o machado vai batendo aqui, ó Aí bota a madeira lá Pega o machado e bate aqui, ó Aí parte a lenha Aí isso aqui, ó, demora anos pra estragar Aí tem que fazer outro Agora olha que cunha boa, Madalena. dá uma nessa cunha aqui, ó. Ó. Nossa, é mas... Não é cunha não, é cunha porque tem um desenho de cunha. Hum. Mas pode servir para alguma coisa sim. É cunha. É, pode servir para alguma coisa. Bonito, né? Bonito. Tô tá plantando, ó. Tá plantando essa batatinha? Tô plantando. Que beleza, Aí gente. Quando tiver batata, o senhor não vai plantar para comer. Sei. Se senhor tiver, se tiver para cá, se tiver batata, o senhor leva comer. Leva, do senhor. Eu preciso de oração com Deus. Nossa, eu... O senhor vai ter, então. Se for isso aí... Se quiser para mim, está com Deus. Tá certo. Ele pediu para rezar para ele, para Deus mandar a chuva, para ele plantar batatinha, para ter bastante batatinha para nós. Olha aqui, homem. Esse é o seu Zequinha, viu? Sim. No fim eu filmei ele. Ele, ele, <risos> ele não é, queria. É o seguinte, ó. Hoje ele não tá querendo dar reportagem de jeito nenhum. Ele, eu cheguei ali para gravar e ele hoje tá meio Pode nervoso. Pode falar alto que ele não ouvindo não. Ele tá meio nervoso hoje. Ele não quer de jeito nenhum que grava, sabe? Ele é um amor de pessoa, mas hoje ele está nervoso, tem que respeitar. É, né? ele tá, não está de bom humor tá hoje. Não está de bom humor, então vamos respeitar, né? Mas é um amor de pessoa, pra você ver. Olha o feijão que ele produz, ó. Olha o feijão que ele produz. Esse tá eu eu fiquei bravo com ele. Agora não é de plantar. Aí época plantar que me assim em fevereiro. E plantou que em maio, quase em junho. E foi que frio lá, cortou, plantou. Na água e entra com o motorzinho, deu, entra. Se não fosse, o motorzinho que com ele de final de feijão. Entendi. Mas é assim, quando ele, ele quer, ele quer. É. Vamos lá então, amiga? Vamos. Olha lá, gente. O homem tem 86 anos e está plantando é, é, batatinha? É. Está plantando batatinha lá. Cova por cova. Ó. Ó. 86 e com essa vitalidade toda. Pegando ele de costas, porque se for é, lá tá de vendo, frente. Ele não tá vendo, porque se ele ver, mas vai mandar parar. Ele é muito amoroso, mas hoje ele não tá legal. Não quer saber de filmar hoje, não. É, aquela hora eu filmei ali um pouquinho, mas... acho que ele nem percebeu, nem se deu conta. Oh, gente, o rapaz aqui, meu companheiro, que mora aqui no sítio, falou que isso aqui é o café que o Jacu come, aí ele defeca, Igual eu filmei no irmão Fernando lá. Aí nasce, aí quando nasce que o pé está dando fruto, eles vão e colhem. É o chamado café jacu, mas só que no caso não é para fazer a é. catação lá no cocô dele. Isso aqui é que ele defeca, nasce o pé e produz. Eles vão lá e colhem. Isso aqui é. É tudo. Olha que imagem pessoal que eu consegui aqui. Só que para aquele tucano chegar ali, onde se vocês estão vendo? Tomou um, uma surra de um. De um que deu dó, viu? O Bentivi está aqui em cima que levou ele lá. Foi batendo até ele chegar lá. Ou oh, se come Olha que lindo ó. Muito bonito a imagem que eu peguei aqui da Adele Tá mandando chuva. A galerinha tá lá no meio da Desse bezerrinho lá, ó. Oh, meus queridos, depois de uma chuva muito agraciada, por Deus, é isso que o arco-íris se forma. Ali está o término dele. Ele sobe. Aí já não dá para poder ver direito mais porque ele vai aqui, ó. Depois eu perco ele, não consigo... Aí quando eu desço aqui eu consigo encontrá-lo. No rumo do poste ali. Olha lá. Só que tá fraco ainda, não tá muito forte não. Dá pra ver ele ali, né? Até um ponto vai bem, dá pra ver bem. Depois perde, né? Aí desce novamente. E vai... Vou, vou atrás do pote de ouro que tá ali, ó. Pote de ouro do arco-íris, quem dera que fosse verdade. Aí aqui ó, no rumo dessa montanha dá pra ver que tem mais um, só que pela câmera não dá pra perceber não. Pela câmera eu percebo só esse aqui, ó. Só esse. O final é ali. Vai subindo lá. Aí vai, vai, vai. Chega lá no, nessa parte clara aqui e desaparece. Aí ele volta e vai terminar ali, ó. Olha lá. Agora eu acho que dá para poder ver os dois, ó. Um à esquerda bem forte. E um à direita mais fraco. Que seria mais ou menos nesse rumo aqui, ó. ó dá para ver mais ou menos ele. Não dá pra ver perfeitamente não, mas dá para ver que tem dois. Olha o outro aqui, ó. Esse tá bem forte, ó. Termina lá. Vamos ver aquele pé de flor. Aí ele sobe. Esse dá pra para ver o arco quase completo Olha lá, sobe, vai embora Aí agora tá, tá quase perfeito já Aí termina lá E termina exatamente Do lado daqueles pinheirinhos Ali eu conheço o lugar lá Termina aqui, ó Esse lugar aqui Puxa vida, que raridade, hein? Pela primeira vez eu consigo, pela graça de Deus, primeiramente, filmar um arco-íris. Bom, agora eu abri a câmera um pouco mais. Dá pra ver que tem dois É que esse aqui da direita é bem mais fraco Mas dá pra ver que tem dois E esse segundo, aqui dá, dá pra ver melhor o segundo Vai terminar lá naquela montanhazinha Que é a montanha? Não, né? Vai terminar nessa serra aqui, ó antes, antes da serra, bem pra cá da serra Enquanto que o outro tá ali ainda, ó o amarelo tá em cima daquele, daquele matinho verde, né, irmão? Tá passando aquelas garças lá, né? Aí, Paulo, tô na casa do irmão Zezinho aqui, ó, do pão de queijo. Aí irmão Zezinho, dá atenção aqui pro Paulo, Paulo Basília, aqui ó.